Olá pessoal, boa noite, bem-vindos aqui à live do Instituto Vila Mil, o famoso Sofá da Vila. Essa é a nossa primeira live, estamos aqui abrindo essa live com um tema muito pedido por vocês, que é sobre chás na gravidez. Vocês pedem muito esse tema que chás que as grávidas podem tomar, que chás que tem algum risco, né? Que chás que tem benefício. E hoje nós vamos estar aqui eu, Kézia Obstetra, e a Fernanda, que é nutricionista, né? uma estudiosa aí dos chás, ela gosta muito de chás. tá sempre aí trazendo novidades para nós. Eu confesso para vocês que eu sabia muito pouco sobre chás na gravidez. Eu achava que a gente podia tomar todos. Realmente eu não, não sabia que existiam limitações sobre os chás que eram seguros e não eram seguros para as grávidas. E todo o conhecimento que eu tive sobre isso foi com a Fernanda mesmo. A Fernanda Leonel, né, que é a nossa nutricionista da clínica. E vocês pedem muito, a gente já fez uma live sobre isso no ano passado e a gente perdeu a live na hora de salvar, né Fernanda? A gente acabou perdendo a live, então hoje nós vamos trazer essa live aqui para vocês e quero que vocês perguntem, podem perguntar à vontade. Se quiserem fazer outras perguntas também para mim ou para a Fernanda, estamos aqui à vontade para tirar aqui todas as dúvidas de vocês aí relacionadas desde a nutrição na gravidez, tá bom? Então a Fernanda já vai entrar... Fernanda, nutricionista, especialista em gravidez, fertilidade. Ei, Fê, bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite, Fê. Tudo certo? Todo mundo me vem me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Tudo bem, né? Então, Fê. Deixa eu ouvir. É... <risos> Primeiro, eu queria saber o seguinte. É verdade que tem, que tem chás... A é, o professora o pergunta, né? Assim, tem chás que são abortivos, que podem causar perda da gravidez, a mulher tomar essa é verdade mesmo? Eu sempre achei que isso é mentira, sempre achei que isso era mito. Existe isso mesmo, Fê? Infelizmente existem. Né? É, é complicado porque, na verdade, a gente teria que falar muito sobre doses. E quando a gente fala sobre um chá feito em casa, é muito difícil a gente avaliar qual vai ser a dose que vai ser consumida desse chá. Então, é, depende se esse chá foi feito diretamente com a erva, se é um chá de saquinho, se você fez um chá mais concentrado, se você gosta de um chá né, um pouco mais suave. Então, tudo isso pode influenciar. Além disso, a gente sabe também que é, o estado de saúde dessa mulher também, de alguma forma, pode influenciar. Eu não sei se ela vai fazer uma absorção muito boa desses compostos ou não. Né? Eu não sei até que ponto isso vai interferir, se ela tomou esse chá e ele foi acompanhado de algum alimento. A gente sabe que dependendo do que a gente está usando ali nesse chá, ele pode ser mais bem absorvido, ou eu posso atrapalhar a absorção desses compostos do chá. Então, é muito... são muitas possibilidades para a gente trabalhar com elas num universo tão delicado. Né? Então, quando a gente está falando de gestação, eu estou falando do desenvolvimento, de um ser humano, de uma fa numa fase muito crítica do desenvolvimento de um ser humano. E a gente sabe que, às vezes, né, alguns compostos podem interferir de alguma forma nessa evolução, nesse desenvolvimento. E, inclusive, em alguns casos, sim, eu posso provocar uma perda gestacional, né, dependendo de como é a frequência, o tipo de chá que está sendo utilizado e todos esses detalhes que eu falo. Tá, mas então eu quero saber o seguinte, qual chá pode causar aborto? Pois é, a gente tem, na verdade, né, como os estudos, primeiro que a gente sabe disso, né, Kézia? Que a gente, lendo artigos científicos, a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir entender é, que, que esses estudos sejam feitos realmente nessa população. Né? A gente tem vários comitês de ética e vários percalços para que a gente consiga executar esses estudos em gestantes. Então a gente tem alguns estudos, é muitas lá, vezes... Né? relatos de casos, a gente tem modelos animais, às vezes, que são usados, né, as cobaias que são usadas, relatos de caso principalmente, e algumas associações de efeito que a gente tem, né, porque, às vezes, você toma um chá esperando um determinado efeito que ele tem. Uh, então, uh, como a gente não tem evidências tão seguras, assim, o indicado normalmente é que a gente suprima o consumo da maior parte dos chás de ervas. E a gente tem até, né, Da outra live você comentou, né, que infelizmente não ficou salva Bom que a gente está aqui de novo tendo a oportunidade de falar sobre isso. O documento oficial que a gente tem hoje, que nos respalda para a gente indicar ou contraindicar determinados chás, é uma resolução, estou até com ela aberta, aqui, porque eu sempre tenho uma cola, estou com a minha cola aberta aqui. É uma resolução da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro de 2002, que contraindica o uso de plantas medicinais. No estado do Rio de Janeiro, para gestantes, pelos possíveis efeitos tóxicos, teratogênico. O que é teratogênico? É tudo aquilo que pode alterar o desenvolvimento desse feto, né? Ou desse embrião, dependendo né, do período gestacional que a gente está, que sim pode acontecer também. É, e abortivo. Então, eu, ele pode ser, em alguns casos, tóxico, causar malformações alterações de desenvolvimento fetal e até um aborto. Né, dependendo de como a gente consome, como eu falei. Então, eu tenho, ele tem, inclusive, ele mostra essa resolução, uh, as referências bibliográficas, quer dizer, os estudos que eles se basearam para poder fazer essa lista, e é uma lista bem extensa, uma lista significativa. Então, tá, aí tem a lista das plantas que não pode usar, certo? Exatamente. Como é que as mulheres podem ter acesso a essa lista, Fê? Essa tá lista... Tá no Google, tá onde? Ela está no Google, normalmente a gente encontra ela no Google com relativa facilidade. Eu, gente, eu vai. escrevi aqui para vocês que estão aí, eu escrevi aqui, ó, Resolução da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que contraindica o uso de plantas medicinais. É isso que eu escrevi aqui? Isso, se for o caso, depois eu, eu, eu, a gente pode disponibilizar. Tem o número da resolução, não sei se vai ser tão fácil achar eu isso, me, mas, me mas... Me fala o número que é. eu vou escrever aqui, ó. A resolução 1757, número 1757, 18 de fevereiro de 2002. De repente, aí tem a, gente depois... a ah, e tem a lista. Aí tem a lista, aí tem essa explicação e por que da resolução. Né? Lista de plantas hum. que não pode usar a gravidez. Isso. Isso. De repente a gente sobe um post depois e coloca essas informações também. Eu não sei se tem um link. Ah, Mas assim, o acesso não é exclusivo para profissionais de saúde, porque a gente Ai, sabe que boa. tem algumas coisas. A Ana está falando, pode de repente a postar Ana, depois. Ana, aí é, passar para as meninas aí que cuidam do Instagram. Meninas, a gente. É, por favor, viu? Não sei se a, a Tainá tá aí. Tainá, se você estiver aí vendo essa. Juliana, maravilhosa. Acabei de falar a doutora Juliana, ela entrou aí. Tainá, se você estiver aí é, assistindo, pega com a doutora, com a Fernanda aí essa, essa lista e posta aí esse, esse link, que eu acho que é legal a gente postar esse link, hum, né? Sim. Porque a Fernanda já tinha me falado aí desse link, que eu acho uma coisa bem interessante, assim, uma coisa que eu, que sou obstetra há tantos anos. Não sabia que existia isso, as pacientes, às vezes, me perguntavam Ah, eu posso tomar chá? Eu falava, claro que posso tomar chá Eu realmente, a gente, eu não tinha essa informação, né Fui estudar isso recentemente por causa da Fernanda né? E, e é uma coisa assim, é, uma, é um costume né, nosso de tomar chás E tem mulheres que gostam muito de tomar chás Então é tem importante muito. a gente ter acesso a essas plantas que que tem e é importante isso, né? Claro que não não são estudos em humanos, são uhum. recomendações de experts, né? De pessoas. Uhum. Fernanda falou, são estudos com animais, são relatos de casos, né? São associações com casos relatados. Então são recomendações, tá, gente? Não uhum. não são estudos como feitos com medicamentos. É, e outra coisa muito importante, como a Fernanda está falando, é o quê? Quando a gente usa um medicamento, a gente sabe exatamente a quantidade de droga que tem naquele medicamento. É, é tudo dosado, é testado, testado em animais. Para a gente usar na gravidez, tem níveis de segurança. E quando a gente usa né, ali as plantas, é, tem muitas plantas que não, a gente, a gente igual ela falou, né, a gente faz ali o chá caseiro, né a gente usa ali naquela quantidade, às vezes a quantidade que você usa para fazer o seu chá é né, a mesma quantidade que eu uso, então isso varia muito, né? às vezes a pessoa faz um chá ali, faz um copo com uma folha, o outro faz um copo com 10 folhas, então a concentração hum. vai ser uma concentração muito diferente, e então... a forma de fazer também, sabia? Que ah, tem também, também. que é infusão, como é que é o negócio da forma mesmo, você Sim. falou? E até, por exemplo, essa questão da forma, a gente tem, né, infusão, que normalmente você, você faz, e uma decocção, são, são coisas diferentes aí. Então, por exemplo, um exemplo curioso até, o chá verde lá na China, o original feito lá na China, eles muitas vezes colocam uma primeira água nesse chá e descarta por que isso? Eu tô, quando eu faço isso, descarto essa primeira água, normalmente o primeiro princípio que eu estou extraindo aí da planta é cafeína. Então, muitas vezes, eu, é uma das formas de re reduzir a quantidade de cafeína do chá verde, é fazendo uma primeira extração e descartando essa água. E aí, depois, eu tenho todos os compostos fenólicos, antioxidantes que estão ali no chá. Às vezes, uma concentração um pouco maior, né? Relativamente falando para uma xícara. Eu tenho menos cafeína e mais os outros compostos fenômenos que eu tenho ali. Então faz diferença a forma de preparar. Eu tenho uma decocção, por exemplo, né? que às vezes a raízes, é, ervas mais secas podem ser, em alguns casos, que precisem de uma decocção. né? Ou frutas, a gente vai falar sobre as frutas já já. É. Mas é, eu cozinho, então, Então de 5 a 10 minutos, depois eu desligo, deixo tampado por mais 10 minutos. Então eu estou fazendo uma decocção tá e é, o chá eu faço a infusão quando eu coloco né o saquinho ou essa erva fresca essa folha fresca por exemplo na água ali eu deixo poucos minutos e já vou tomar então tem essas diferenças aí também uhum. né? tá existe por acaso alguma lista dos chás que pode uhum. <risos> Então, os chás que podem, né? É, a gente sabe que os de uso seguro são aqueles que a gente tem uma quantidade um pouco menor de ativos, né? De princípios ativos. Então, para os estantes que gostam muito de chá, né, que às vezes precisam de um chá, é, que às vezes usam, né, para melhorar a digestibilidade de um determinado alimento, ah, para... Relaxamento. Para relaxamento, é, para náusea e enjoo. Então, a gente tem solução para isso e, tudo com chá. Como, como acompanhamento mesmo de refeições, né? E como acompanhamento de refeições são chás de frutas. Então, os chás de frutas, eu falo que salvam muitas grávidas nesse sentido, né? A gente pode fazer uso amplo deles, não tem risco. E você pode fazer da própria fruta, ou você pode fazer né, da fruta seca. E tem alguns de saquinho mesmo, também. Eu só recomendo sempre que tenha muito cuidado com chá de saquinho de frutas, porque a maioria deles vai ter alguma mistura de ervas. Muitos têm erva mate, muitos têm é, chá verde, muitos têm hibisco, porque o hibisco dá uma cor né, bonita, então quando é um chá de morango quando é um chá de romã esses, a maioria vai ter hibisco, tá, e hibisco Então, tomar... não pode? hibisco não pode hibisco é contraindicado, na verdade até pra quem tá tentando engravidar esquece o chá de hibisco, aquele chá de bisco que você toma pra emagrecer, que você toma um litro de chá de hibisco por dia, não é? tem um monte de gente que entra nessa aí do chá de hibisco o chá de hibisco ele pode alterar os níveis de estrogênio e ele pode então ser um Potencial anticoncepcional, a gente não pode usar com esse fim, claro, mas ele pode atrapalhar as tentativas, né? para quem está tentando engravidar aí, ele pode atrapalhar, ele pode interferir no padrão de ovulação. Então, não deve ser utilizado. Eu estou só vendo aqui na lista, onde é que ele está aqui, para a gente poder falar quais são os efeitos, porque a lista é muito interessante, porque ela mostra é, quais seriam os possíveis malefícios específicos de cada uma das ervas. Cadê? A lista é enorme, tá, gente? Por isso que eu tô é, rolando. Ela, tô ela me mostrou essa, essa lista, assim... É quem escreveu é. a Secretaria de, de Estado de Saúde, né? Do Rio de Janeiro. Esse Do Rio, é Rio de mesmo. Janeiro, assim. Eu não sei o que aconteceu lá que motivou eles a fazer É, disso. né? Deve ter acontecido. Alguém inventou de usar qualquer coisa lá diferente. Estão é, tá perguntando vão... aqui sobre o chá de gengibre, assim. É seguro o chá de gengibre, ah, sim, não é? Sim, sim tem alguma concentração? Gengibre é uma fruta? O que é gengibre? Gengibre é uma fruta? É uma, é uma raiz? Gengibre é uma raiz, né? Raiz. É, é uma raiz e pode e deve ser usado muitas vezes para grávidas. Inclusive a gente tem é, estudos que comprovam em base os benefícios para grávidas que sofrem muito com náusea e enjoo na gestação. É, até tem a, uma diretriz do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia que aponta cinco... Uh, passos para a gente fazer um controle de náusea em jogo na gestação. O terceiro passo, depois de algumas adequações na alimentação, né, enfim, é antes dos remédios, antes dos fármacos, né, que podem ser utilizados, como você falou, a gente tem classes diferentes, né, é, entra aí o gengibre, ativos de gengibre e vitamina B6. Então, ele pode ser usado como chá na gestação, normalmente a dose padrão, e que vai variar também, né, às vezes em alguns casos de grávidas. Para grávida, mas até duas xícaras por dia é bem tranquilo de usar. Torno aí de 400 ml, é bem tranquilo de usar. E aí tem... né? Essa, ele deve ser feito a decocção, porque como é uma raiz, exige que você faça essa decocção. Recomendo em fogo baixo, porque quando a gente faz em fogo alto, às vezes ele fica com um sabor mais é, amargo. Então fazendo em fogo baixinho, você consegue ter uma decocção com um sabor um pouco mais suave e é ótimo misturar com outras frutas. Então, pode colocar um limão espremido depois, pode fazer decocção junto com fatia de abacaxi, que fica muito gostoso. Pode fazer com maçã, que a maçã, ela ajuda a adoçar. Então, todos os chás aí, às vezes, acompanhados de maçã, pode ser interessante, ajudar a adoçar. Fernanda, Carol Melo Ribeiro está tendo dor de cabeça. Tem algum chá que, que é analgésico, assim? Que pode ser usado na gestação? Não, mas dependendo do horário, e eu acho que sempre dor de cabeça na gestação é, é uma grande questão, né, Se Você sabe muito bem disso. É. É, grávidas que normalmente têm enxaqueca, ó, mulheres que normalmente têm enxaqueca que têm uma tendência a ter dor de cabeça, costumam sofrer um pouco mais no primeiro trimestre de gestação. É. Então é entender se já é um perfil, se já é uma tendência dessa mulher, saber que costuma ser um quadro auto limitado, que no primeiro, na, no primeiro trimestre de gestação é um pouco mais desafiador, mas... Normalmente, para a maioria das mulheres, se a gente garante hidratação adequada, e aí qualquer chá de fruta vai te ajudar nesse processo também. Você pode tomar um chá quente, um chá gelado, agora hoje começou a esquentar um pouquinho mais de novo, né? Então, você pode fazer esse chá e deixar ele na geladeira de um dia para o outro, não tem problema nenhum, e tomar ele geladinho. É, mas a água, em primeiro lugar, sempre para garantir excelente hidratação. Ah, descanso. Hoje a gente né, vive essa loucura aí de trabalhar muito, tela, internet, a gente está ligado o tempo inteiro. Nosso corpo não para, nossa cabeça menos ainda. Então é importante avaliar esses pontos aí para poder, antes de pensar em medicar, né falar assim, oh, como que eu vou resolver esse problema? Mas qual que é a origem do problema? Às vezes a gente entendendo a origem do problema, eu consigo dar uma solução mais definitiva para ele. Eu? Tem dor de cabeça, às vezes eu penso, hum, primeira coisa, será que eu estou bem hidratada? Normalmente, se eu vou lá e bebo minha água direitinho, eu costumo ter efeitos bem interessantes. Então, vale ter essa avaliação mais criteriosa antes de pensar num chá para né, ter um efeito analgésico, de repente. Eu, um chá que é muito bom para mim, e eu até já passei para um paciente, a paciente me falou que não pode ir grávida. <risos> <risos> e até tem Na rua da clínica Tem um pé desse chá, sabe? E eu tenho sei um ali, Sabe qual que é, né? Já sei E eu morri de vergonha Porque a paciente que não grávida não pode, sabe? <risos> e pra mim é ótimo Tanto pra dor de cabeça Quanto pra indigestão Que é o chá de boldo Exatamente Me Fala aí do aqui. chá de boldo então, o boldo, o que a gente tem aqui de relato, Agora que eu achei o hibisco, tá? Mas vou falar do boldo primeiro. O boldo, ele tem uma referência aqui de, ser, de ter um potencial abortivo. Então, a gente sabe que esses chás... Vezes, por que ele é abortivo, né? Vamos pensar nisso também. E aí eu tenho aqui, ó, é, outras possibilidades que eu tenho. Ele pode ser... É, alta toxicidade, ele pode ter algum padrão de alteração hormonal o boldo especificamente ele está aqui como abortivo provavelmente porque ele pode alterar alguma, uh, o padrão de hormonal, contração hormonal né? ou hormonal, ou ele pode então ele não tem aqui o, o, o mecanismo explicado ou ele pode ser tóxico para esse feto, mas muitos deles a gente lembra sempre, né nunca é só um chazinho, principalmente quando ele é a base de ervas essa erva, ela tem, como eu falei, uma concentração normalmente um pouco maior de alguns princípios ativos, que muitas vezes eles são usados em medicamentos. Nem todo medicamento é absolutamente sintético, né? Muitos deles tiveram origem aqui, nas plantas. Então, sim, sim. a gente tem que levar isso em conta. Às vezes começou tirando ali né, a matéria-prima da planta, depois conseguiu sintetizar aquela molécula no laboratório, né? Mas primeiro começou descobrindo a molécula em alguma... Algum produto, é né, desnatural. É é, é. é. E outra coisa que a gente tem a maior mania de, de duas coisas que eu te perguntar, né? Uma maracujá provavelmente pode porque é fruta, né? Outra é camomila Sim. e erva doce. Pois é, erva doce tá aqui também. Erva doce Não? tá aqui. Como contraindicado para a gestação Aqui, é, essa, detalhe, dessa lista Ela também faz contraindicações específicas Para o período da lactação tá? Então, para quem está amamentando Também tem algumas indicações aqui que vale ver Mas erva doce não pode na gestação Pode para quem está amamentando Pode para quem está se preparando para engravidar nada. Eu, Essa lista eu não acredito nela não Essa lista? <risos> pois é não Eu também chá de erva doce Porque eu tinha, sei lá, um desconforto Uma dor de barriga, gases, né? E melhorava, não é isso? Mas ele tem ação é, de impacto em alteração hormonal, é possível. É, ele pode ser abortivo e ele pode ser emenagogo. É, quer dizer, ele pode causar um sangramento uterino, né? Ele pode causar um sangramento de padrão menstrual aí. Então, o ideal seria não usar. Vou fugir para as montanhas, minha filha, porque... O, o nosso estilo pode de chá estressante de com, com certeza tira. faz muito mais mal Do que esses chás aí Vamos para o maracujá sabe? Com maçã Chá de maracujá Nossa com maçã que fica Deus. muito gostoso Sobrou o que? Fruta e gengibre Esses a gente pode usar Então nenhum chá é. pode, minha filha Nenhum os de fruta Capim temos da a Lapa fruta. Capim da Lapa pode? Hã? Cap... capim da lapa? Capim cidreira? Ah, cidreira! Olha, é. gente, capim cidreira. erva cidreira tem no nomes múltiplos, né? Não sabia que tinha capim... Que era. capim da lapa era um dos nomes. Também não capim pode achar na capim da lapa. É, chamam, cidreira. A capim Tom, cidreira. Pode ela aqui. Capim santo e capim limão são outros nomes de erva cidreira e tá aqui como capim santo ou capim limão. Não pode. Ele pode ser relaxante do útero, então ele é contraindicado. Mas relaxa, ultra é tudo de bom, gente. Pra não ter debaixo de baixo parto e é. ué. ué? Quem, tá, quem tá querendo, né? Agilizar os processos aí? É será? É tudo isso que a gente não quer. Então, não, então não seria é bom, né? né? O hibisco, que a gente falou, então ele é contraindicado na gestação. Ele também pode ter essa ação abortiva e possivelmente estimular sangramentos uterivos. É, aqui, ele não fala sobre contraindicação no período de lactação. A gente tem que lembrar que esse é um documento que tem quase 20 anos já. E a gente não teve nenhuma atualização disso aqui depois. Mas hoje, eu normalmente eu não indico chá de bisco para lactantes, né, as mulheres que estão amamentando, nos primeiros meses de lactação. Então, muitos desses que estão aqui, eu falo, olha, é melhor a gente evitar nessa fase, uma fase muito sensível, pode interferir na lactação. E eu tenho que lembrar que eu tenho um bebê aí que tem todo um... um, um é... Ele não tem o fígado ainda tão bem desenvolvido. A gente tem que lembrar que nós, nós temos um órgão detox, né, que é esse. Nosso órgão detox é o fígado. Também o intestino, também os rins, também pelo suor a gente elimina toxinas. Então, é, esse bebê, ele principalmente entra e ele tá recebendo isso ali, né? Por mais que eu tenha uma placenta, a placenta ela não barra muita coisa, não. Então, até tem uma outra coisa importante pra gente falar, não sei se você vai me perguntar, às vezes eu tô me antecipando, porque é sobre café. E que café não deixa de ser também, né? Tá nessa lista, deveria estar tá nessa lista aqui, como uma infusão, né? Porque é isso. E o tanto de grávida que ama o um café. E que fica, às vezes, apavorada com o tal do café. né é, a, gente, é, a gente tinha, até 2018, um, um estudo muito bom, um, um, uma meta-análise uh, que foi feita na Inglaterra, não vou lembrar a revista agora, mas que indicava que a dose segura para gestante seria de até 200mg de cafeína. Só que os estudos mais atuais que foram saindo em 2021, 2020, mostram que a gente não pode mais se basear nesses 200mg de cafeína dia, que é recomendado que a gente faça uma dose cada vez menor. E eles não indicam uma dose, então não é que passou de 200 para 100. A recomendação é usar menos, é reduzir, é usar o mínimo possível. Então, é mais uma vez uma análise que a gente tem que fazer de forma muito individual. E eu falo sempre para as grávidas que eu atendo, vamos reduzir. Vamos reduzindo, porque tem gente que toma café o dia inteiro. Fala, olha, café o dia inteiro, sem chance, com certeza não dá, né? É, mas vamos tentar reduzir, vamos tentar colocar em horários pontuais aí, que você sabe que de repente você precisa mais desse café. Vamos tentar manter aí o mínimo possível. E de preferência que esse café, se possível, né, não seja de cápsula. Eu lembro que a cápsula aí ela tem uma questão que é o plástico da cápsula, mais um invólucro de alumínio. Então, eu tô aquecendo aí um alumínio e eu, eu tô passando um pouco desse alumínio para esse café. Eu tô aquecendo um plástico aí que eu tô passando um pouco desse plástico também para esse café. A gente sabe que tem agentes tóxicos aí. O, o próprio alumínio é um metal considerado metal pesado, então eu tô contaminando ainda esse café. Então, o ideal é que a gente reduza realmente é, esse consumo. Eu prefiro um café coado, melhor ainda se for um café descafeinado. Em água, a gente tem ainda essa possibilidade, tem é, um processamento de, de retirada da cafeína do café à base de água, não é a base de solventes químicos, né? porque nesse ponto também a gente não quer trocar uma coisa por outra coisa que a gente sabe que também não é legal. Mas isso tudo porque o café, justamente como você falou, eu posso causar algumas alterações, pode estar relacionada à recessão de crescimento intrauterino, pode estar relacionado à parto prematuro. É, então vale também a gente ter esse cuidado aí específico com o café. Uhum, muito bom. o que eu tô pensando aqui, você falando, eu tava pensando umas coisas aqui, sabe, Fê? É, às vezes eu fico me questionando assim, o porquê de, de tanta mudança na nossa sociedade, de tantas doenças psíquicas, de tantas doenças novas estar aumentando. Claro que a gente teve vários avanços de cura. É, né, a, a medicina trazendo cura e, e melhoria e a gente conseguindo aumentar a duração da vida, mas também o aumento de estresse, de ansiedade, de autismo, de, de câncer, de endometriose. E aí quando você me falou essa coisa aí do café em cápsula que libera alumínio, do plástico, eu comecei a pensar, gente... Uhum. É. E aí, a industrialização? Eu passei agora uns dias na fazenda e pensei tanto sobre essa questão da nossa vida industrializada, da industrialização dos alimentos, do processamento dos alimentos. É, e pensei assim: claro que tem a ver. Assim, eu varri a casa lá e falei, uai, Vera, varri, varri, varri. O... Não saiu poeira. Como é que não sai o poeira se aqui embaixo é só terra? O boi pisando aqui, o cachorro subindo terra. E pensei, pensei, pensei. Eu falei, gente, mas é porque não tem, não tem poluição, não tem carro, não tem fumaça de, de carro, de ônibus. Porque aqui na minha casa, eu passo, eu piso aqui no chão, pesca pé fica preto. Não sei se você percebe isso aí na sua casa. Sim, Você, você, você vai... Vale... Olha que eu moro, eu moro alto, eu moro no, no último andar. E é assim mesmo. Eu sinto isso, mesma coisa. Você, você anda de meia. Você anda de meia branca, a meia fica preta. Mas aí eu falei, gente, mas você tá no meio do mato aqui. Tem lama, tem boi, tem, tem poeira aqui, né? Isso aqui é roça, é poeirada. Mas eu falei, não saía as poeiras. Não tinha poeira dentro da casa. É aí eu fiquei gente, tudo isso tem a ver com as doenças que a gente tem. A gente tem muita alergia, todo mundo tem rinite todo mundo tá assim, e aí, tá, e aí a gente não anda descalço, não tem contato com a natureza, a gente come, todo mundo hoje é café de cápsula, aí meu sogro fazendo café lá na roça, pegou a meia, né, o... eu falei, hoje tem pretinho passado no de saco. o café, bot... aí moeu o café na hora, Ela, moeu o café, gente, olha. botou o café, jogou a água quente, Aí eu fiquei, gente, a gente é que só máquina Boa. Aí essa máquina e essa capa Tem o plástico que o, ca... o plástico Tem aquele produto do plástico que é tóxico, né? É, mas então, isso que eu ia falar Não é só o BPA não, porque hoje em dia Um monte de coisa, ah, não tem BPA Mas e o BPP e o PPP? E tem estudo sobre isso já Dois, aí, três tem... anos atrás Tem a, não a toxicidade não, não, agora do plástico isso. Tem a toxicidade do alumínio Aí tá, aí eu fui na horta lá a minha sogra tem uma horta que as coisas apodrecem, eles não dão conta de comer. Eu falei, falei, gente, isso aqui é tudo sem. tudo orgânico? No mata aqui, ó, planta. E cresce os trem. Eu falei, meu Deus, que riqueza! E cresce, riqueza. Cresce, cresce. Cresce, cresce mesmo, né? Ô, oh, gente, os tomates, os alfaces, o negócio lá. Eu falei, meu Deus. Assim, a gente não tem mais isso. Tudo nosso vem Sim. lá no caminhão, xerigotox, para chegar aqui. Então, assim, a nossa alimentação hoje, ela é toda industrializada, toda dentro do saco, do pacote, do alumínio, do plástico. E claro que isso, gente, entra no nosso corpo, isso traz um tanto de doença para gente. Muda o padrão... Né, de doenças não é Sim. só a vida que a gente leva hoje que é uma vida estressante uma vida de consumismo né uma vida que a gente não valoriza as pequenas coisas simples coisas mas é, a gente toma aí o café que vem no plástico isso aí o ano após ano ano após ano já começa lá na vida entre o útero os pequenos contaminantes aí não tô falando que tem jeito de mudar não tá tô fazendo só reflexão é, mas eu acho que não é pra gente se alarmar também Ah, meu Deus, e agora é... eu vou ter que fugir pras montanhas Não tem jeito, não. Não tem jeito Mas gente, se a gente consegue jeito. ter essa consciência E reduzir aos poucos é... essa exposição que a Com a gente certeza puder, né? O que a gente puder certeza. fazer, né? fazer tipo, Pequenos prazeres Que a gente pode ter né? Eu sei que depois chegou é, é, Meu sogro fazendo a, O café no, no, no pano E outra pessoa chegou e falou Ai, que nojento esse negócio, vou fazer no, no, no papel Falei, gente, mas baranga esse papel Pra mim o Chico é fazendo pano aqui Também Tem acho, até um cheirinho de chulé é, é da meia aqui, esse, esse café aqui feito na meia Com as bactérias da meia, os fungos Isso aqui é riqueza, assim, esse fungo da meia aqui, Que torceu aqui é o, se é o terroir É o quê? É o terroir, são as bactérias do lugar A aí, né? É é o tipo é do novo. lugar, específico Só desse lugar que tem Tipo, tem o um gosto aqui do né? que é cheio de cocô de vaca esse, esse café aqui. Isso. Eu acho que é isso que é eu... o é isso, são movimentos às vezes pra gente pensar. Então, de que forma eu posso fazer? Poxa, eu tô tomando três cafés de cápsula por dia, vamos reduzir? Vamos tentar trocar, né? Isso sim, se eu estiver grávida, a gente já sabe que a gente tem que diminuir mas tenta fazer de outra forma né eu acho que é justamente a gente foi por um caminho de desenvolvimento né de de progredir de tudo muito rápido de tudo muito prático e agora percebe a gente tem tantas empresas às vezes que é, é, de alimentação mesmo estão fazendo movimento contrário né que estão buscando mais natural que estão buscando a, a, a, a, o minimamente processado que a gente fala que é o menos industrializado possível Estão mostrando que isso, né, é, é, é, trazendo isso. Porque as pessoas têm valorizado e têm entendido que então, isso é importante. é mais, também. né, Fê? E eu estava fazendo vamos. uma reflexão outro dia, assim. Eu e o Arthur, a gente fez um grande esforço para morar perto do trabalho, assim. Fizemos muito esforço. E foram escolhas que a gente fez na nossa vida. Só que de repente, na correria do dia a dia, e trabalhando muito, nós dois amamos nosso trabalho, a gente sempre falou não assim, nosso sonho é almoçar em casa, quando a gente tiver filhos. A gente realmente sempre almoçou em casa. De repente, quando eu vi, eu não estava almoçando em casa mais. Tava cada um almoçando lá na clínica mesmo. Pedia iFood, comprava ali na frente, na padaria. E estava comendo ali, o Arthur também. Aí uma hora eu parei e falei assim, gente, peraí. Eu moro há poucos metros na minha casa. Arthur também. Gente, eu consigo em uma hora, 40 minutos em casa, nem que eu coma, feijão, arroz, alface, salada e um bife. Isso é riqueza. Hum. Né, assim, hum. às vezes é, a, gente, a gente. Isso é saúde. Uhum. Você parar, você parar pra cuidar de você, pra, pra comer. A gente hoje não para pra comer. Então, às vezes eu falo isso com as mulheres, com as grávidas. Aprenda, aprenda agora na gravidez, a cuidar de você. Por quê? Tem que ensinar isso para seu filho. Uhum. Cuide de você, porque seu filho só vai aprender a cuidar dele se ele vê que você cuida de você. Se você não para para pensar no que você come agora, seu filho também não vai cuidar dele. Então, a gente tem que pensar em gerações, porque a gente entrou numa onda, né, Fernanda, de trabalhar, trabalhar, consumir, consumir, trabalhar, consumir, e não cuida do nosso corpo. Nosso corpo é templo do nosso espírito. Ah, o meu corpo não importa, não só minha mente, minha alma, meu espírito, mas seu corpo é o templo de você, que, é, que habita seu corpo. A gente tem que cuidar disso, né, Fernanda? E para quem pensa nisso, tá. eu falo, fica doente. Fica doente para ver se você vai conseguir manter seu ritmo, se você vai conseguir trabalhar, se vai conseguir fazer as coisas que você gosta. Não é nem só as que você precisa, mas as que você gosta. É. E a gente realmente é, é... dá muito pouco valor a isso. Então eu, eu acredito muito, eu tenho fé que a gente tá nesse movimento de voltar para esse autocuidado. Falo também muito com as grávidas que eu acompanho. Falo, olha, é um momento precioso. E, e hoje eu tava comentando isso. A... A gestação ela é um momento cada vez mais precioso, cada vez mais raro, porque se a gente pensa quantos filhos as nossas avós tiveram, nossas bisavós tiveram, quantos filhos você tem, quantos filhos você vai ter? Um, dois, três, talvez? E é isso. Então, é, é, vale muito a gente ter esse cuidado, a gente se dar, né, é, esse presente de se cuidar de verdade de cuidar desse bebê que está aí dentro, porque a gente sabe, olha, os impactos que tem são muito claros e outros que não são tão claros assim. Mas que às vezes a gente prefere ignorar um pouco, né? Porque é mais cômodo fazer de outra forma. Então, é, é, essa consciência que eu acho que, né? Hoje a gente está aqui também para poder trazer essa consciência, principalmente falando dos chás, mas vale realmente para tudo. Vale para esse cuidado amplo que a gente tem que ter com a gestação, que impacta nesse bebê a correção, digamos assim, né? desse padrão de alimentação, do ritmo né? de vida e muitas vezes relacionado com a alimentação que a gente tem nesse momento. Não só melhora algumas coisas na gestação, porque muitas vezes eu recebo uma grávida que fala assim para mim, ai, feio eu tô com uma azia. Eu falo, vamos lá. não é Eu não me conformo que grávida tem azia, não. A gente tem que entender o porquê, né? Então vamos lá, por quê? E normalmente, quando a pessoa fala assim, nossa, eu tenho azia quando eu como pão, ou quando eu como um pão de queijo, ou quando eu como um mandioca, eu falo, sabe o que pode estar acontecendo? Eu acho que você está mastigando um pouco, não tá não? Você tá comendo muito rápido? Ai, tô, realmente, que esse horário que eu como isso, eu como correndo, que eu já tenho que fazer outra coisa, eu falei, então. Experimenta mastigar mais vezes. Deixa o alimento na boca um pouco mais de tempo. A digestão desse alimento aí especificamente, que tem mais amido, começa na boca. Se você engole de qualquer jeito, vai ter azia com certeza. Eu já tenho, né? Ó, claro, outras questões, eu posso ter azias por outros motivos aí. Mas é isso, às vezes é um ritmo Fala, olha, melhorou. Melhorou. Então é a gente se permitir, às vezes, né? É, esse olhar, esse cuidado, de fato, faz diferença. Vamos responder as perguntas aqui? Vamos. Vamos lá. A Lila Murta tá perguntando: até quanto tempo de gestação um chá é considerado abortivo? Lila, a gente considera que o aborto é até 20 semanas, depois disso, um trabalho de parto prematuro. Tá? Então até 20 semanas seria um aborto, depois disso trabalho de parto é maturo. A Mas a... você não que pode usar um chá depois disso, tá? tomar um cuidado aí também. Tá? A tá perguntando o seguinte, e a substituição do café por milho torrado e moído ou cevada torrada e moída? Pode usar, é uma possibilidade, não tem contraindicação para para gestantes. Mas... Como é que faz isso aí? Você pega o milho o torrado e faz a. O tem pronto, tem alguns lugares que vendem. Às vezes lojas de produtos naturais tem com muita frequência, principalmente a cevada, é, cevada né? Como falou. Ah, você Ela faz, é faz como se fosse um café de cevada? É. é. Hum, interessante. Não é igual. Por isso muitas vezes é melhor o descafeinado Nossa. em água do que... O... o sabor não é igual, mas é tipo um chá, um chá de milho. É, ele tem uma cor parecida, né? Porque ele tem uma torrefação, é feito uma torrefação também do, do, do grão e tudo. Ou, né, do, no caso do cereal aí. Mas, hum, não sei, tem, tem que experimentar para ver. Tem alguns lugares, tem alguns poucos supermercados também vendem, mas normalmente no loja de produto natural é encontrado com mais facilidade. É uma possibilidade, pode usar. Porque não tem, cafeína não tem, né, normalmente esses compostos que podem ter esses impactos que a gente está falando aqui. A Tainha Abreu está perguntando, e camomila? Então, camomila, vamos lá. Camomila também está na lista, gente. Hum, Ixi, né? Então, não pode camomila? Não pode. Na gestação, não pode. Ai, meu Deus, cadê ela? Ai, o que, que é isso, gente? Nossa. Nossa. É o seguinte, gente, chá vocês esquecem, tá? Não pode tomar chá na gravidez, vocês riscam aí. Gente, né? façam um chá de maçã, façam um chá de abacaxi, façam um chá de maracujá. Tem as versões de saquinho e você pode fazer da própria fruta. Hoje mesmo eu dei a dica pra uma paciente minha, eu falei, olha, pega o maracujá, corta ele ao meio, lava ele bem. Antes de você achar um orgânico tão lindo, maravilhoso, ó, ganhou estrelinhas. Coloca ele pra cozinhar, coloca uma maçã junto, cortada em quatro. Por, por falar em orgânico, pra quem é de Belo Horizonte... Ali na, na Rua do Ouro ali é, Na Rua do Instituto Vila Mil Que é a Rua do Ouro Abriu uma lojinha é, Vamos falar o número aqui O número do Instituto Vila Mil é 1488 Praticamente do lado é, e, na, e na, tem, na... Chama Almazém Almazém é como se fosse armazém Só de orgânicos A lojinha ah, fo é fofa, legal. né Fê? Tudo é muito de legal orgânica, de de... Dia, na verdade, Só que eles ampliaram a loja Ficou muito legal ela, Sim, ela, é, só que ela não abria para Rua do Ouro, né? É, é já existia, era bem pequenininha. Então tem frutas orgânicas, tem é, farelos, tem mel, tem tudo que você imaginar. Assim, é como se fosse um mini mercadinho, assim, mini mercado central. Então, para quem quiser, assim, coisinhas, assim, passa lá. Que lá é, é, tem banana, tem frutinhas, tem. tem é ótimo lá, assim. Então, e é, e é fofo, que ela parece uma loja antiga do interior, assim, é, é uhum. tá muito bacana lá. Fica a dica aí para quem mora aqui para a região sul de Belo Horizonte. Está na Rua do Ouro, deve ser 14,80 mais ou menos a altura. É, tem outra pergunta aqui, doce paladar Canastra. Oi, boa noite. Parabéns pelo tema discutido. Gostaria de saber sobre a planta guaco para gripo. Para a gripe. Não, Não deve poder, é. né? Nada pode? Não, eu tô abrindo aqui de novo, que ele fechou aqui sem eu querer. Eu sei quem tá perguntando. Você é... é... Guaco, conheço, minha prima. Ah! Mora é na que mora lá na Serra de da, canastra, da Canastra, tá falando canastra? Do terroir, lá, dos queijos maravilhosos da Canastra e do café. Deixa eu achar aqui. A gente falou, foi... Ai, Guaco, é tudo de Fala, bom, tá né, tudo. gente? Quem tem menino em casa sabe o tanto que Guaco ajuda naquela fase que os meninos começam para a ir escola. Olha só, isso, eu, não, eu não tinha me atentado para isso aqui. Que é olha que curioso. O Guaranko, o que ele relata aqui é contraindicação na gestação pela possibilidade de interferir na coagulação do sangue. Então, ele, aí ele não fala, eu teria que pegar o estudo para poder ver se ele, de que forma ele interfere. Se, se é para mais ou para menos, né? Ele não fala aqui. É. Então, tem, tem essa questão. É enfim. É curiosa agora, enfim. Recomendação é não usar. Gripe. Quem tem gripe na gestação? Nós estamos passando por um momento meio difícil, né? Por aí. E um monte de gente me pergunta isso. Eu Fê, não posso usar nada para tentar recuperar ou para tentar evitar uma gripe ou qualquer coisa assim que eu possa pegar por aí. É, normalmente os chás, então a gente sabe, vão ser contraindicados. A gente tem alguns outros compostos antioxidantes que a gente pode usar eventualmente na gestação. Normalmente eu contraindico no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. São fases específicas de desenvolvimento fetal né, ou embrionário, no caso, né, no primeiro trimestre e fetal no terceiro trimestre, mais críticas. No segundo trimestre, por tempo determinado, se você tiver uma indicação, alguém te acompanhando, você pode usar em quantidades determinadas para você. É... Própolis, aquoso, de preferência, porque normalmente o própolis é... Mas não é, é chá, água, né, Fê? Não, é um não chá. chá não. chá Não não é chá de própolis, hum. é o própolis mesmo. Não, é, é o própolis, normalmente uma dose menor do que os outros mortais usam, e por tempo bem delimitado. E... Açafrão da terra, ou cúrcuma, né? Que também pode ser interessante, tem um efeito antioxidante Usa Legal, como isso. Hã? Usa como isso? O pó mesmo, uma colherinha Pequenininha, uma colherinha de café, às vezes Mas aí também, por um, faz um shot De manhã, mistura com água, com limão, por exemplo E aí ele pode Ajudar, mas Quantidade bem limitada, normalmente Eu não recomendo por mais que uma semana Por exemplo, e acabou e aí a gente toma todos os outros cuidados, né? As recomendações, se alimentar bem, beber água, manter uma suplementação adequada, porque é isso que vai ajudar a fortalecer o sistema imunológico, com certeza, descansar, né? Essas coisas que a gente não costuma fazer, né, Kézia? Mas que é importante. Ah, e agora que eu achei... Essa lista, ela, tem, ela me irrita um pouco, porque ela não tá em ordem alfabética. A camomila, agora que eu achei a camomila aqui. Ela também pode ser relaxante do útero e possibilidade de sangramento também, Contei? Não devemos usar. Ah, mas eu tomei chá de camomila, o tempo inteiro, porque eu fui uma grávida muito estressada. É. Então, a gente sabe que é isso. Você toma um remédio e eu tomo um remédio, os efeitos provavelmente vão ser diferentes. Né? Ah, então o remédio que eu dor de cabeça maravilhoso, amiga. Toma aqui. Vai ser igual? Vai ser igual. Então, a gente não vai né, arriscar. É isso. A Rafaela Figueiroa está grávida de sete meses e está com Covid. Qual chá pode tomar? Chá de frutas. Chá, chá de frutas. Chá de limão. Chá de limão, gente. É, tem, você pode encontrar, você pode fazer um chá de gengibre e colocar o um limão espremido. Você pode encontrar, é, às vezes, sim, pode, em alguns pode. lugares. É, pode um pouquinho de mel, pode. Um pouquinho. Um pouquinho. Ok. Porque, assim, o mel tem alguns efeitos, né? Apesar de a gente um lembrar chá que... vou eu... falar pra você que lá na Bahia cura a gripe, que é uma beleza. Era é o seguinte, é chá de limão com mel e rapadura, ó. Oh, com mel e rapadura Gente, isso já é praticamente uma sobremesa A é uma mãe mesmo, gente Não, não vai é na dela, não Mas... <risos> Uma coisa ou oh, outra, tem, gente Tem um negócio na Bahia Quando você tá gripado com dor de garganta Que chama queimadinho Sabe como é que faz queimadinho? Sei Sabe? Okay, é que... Você pega o açúcar Bota na panela panelinha bem pequenininha assim. Você pode pegar até um, uma, um copo assim de Um copo de alumínio você bota Isso, vou, até, vou até falar com sotaque baiana agora pra vocês. <risos> você pega o açúcar, mas tem que ser açúcar cristal, viu? Açúcar cristal. Você bota bastante açúcar, assim, umas três colheres de sopa, assim, e deixa o açúcar ficar caramelizado. Bastante é. açúcar. Quando o <risos> açúcar caramelizado, <risos> você vem com leite fervendo, assim, joga em cima, assim, ó. Aí borbulha, assim, borbulha, borbulha, borbulha. Aí você põe umas gotinhas de limão. Bota canela, mistura e toma. Bem quente. Menina, cura a gripe, que é uma beleza. COVID, tem um monte de sequência. gente que vai ter memória afetiva disso, que usava COVID, quando era menino. Covid oh. é o seguinte, não tem estudos ainda. A gente, não, a gente não terminou, estamos fazendo os estudos ainda lá na Bahia, sabe? Inclusive agora, depois das chuvas, iniciaram vários estudos. <risos> então temos bastante sucesso agora nas gripes. Lá na minha cidade... Tô indo para lá amanhã. Amanhã aí, eu vou para lá e gente, eu tô... Eu vou, eu vou fingir que eu vou tirar a férias, sabe? A Fernanda sabe? vai falar pra lá pra Bahia, inclusive, colher os recados dos meus filhos. Isso, vamos Ai, lá. Pra gente com inscrever. que horas? Eu acho que é seis horas da manhã, meu voo. Kézia pergunta se eu tenho uma meia separada aqui nessa casa. Os meus não meus tem. meninos estão indo também, o voo deles ah. é oito. É mesmo? Quase eu... seis é horas no mesmo voo. <risos> Quase, é capaz tá de a gente encontrar lá. Por lá no aeroporto, mas vamos encontrar, talvez. Eu não sei. Eu sei que ela tá Mas eu não sei mas que, nós que, nós que eu vou. Eles vão, provavelmente uhum. vão tomar minha mãe vai vou dar um queimadinho pra eles lá. Não é isso? Se tiver chovendo, vou Então com sempre, certeza. Vó sempre dá um queimadinho. Ai, vó, tô com dor de garganta. vai Bahia assim, ai, tô vim. Toma aqui um queimadinho, meu filho. E, e Sara, tudo. Quem disse que não? Sara. Sempre dá certo. Ah. Entendeu? Com amor, então, e... amiga. É, ué. Eu acho é, que é eu isso. Tchau que pega muito o amor, sabe, gente? É isso. Pode a ser gente... assim, chá. o que você tiver em casa O que tiver Ai, Olha a rapacinha que a gente falou aqui ó. Elane Silva Fê do céu, olha o que a doutora tá falando Minha glicose até subiu agora é. <risos> Lucas é, Castro Lucas de tô esperando aqui agora Para você vir ter seus segundos seu O terceiro, você tá me devendo, hein Lucas Tá me enrolando Até hoje não voltou para ter seus outros filhos não aparece na live aqui não, que eu aperto. Né, Hoje Fê? eu tive uma paciente pós-parto que falou que teve um parto lindo, maravilhoso, que ela falou que ela não sabe o que, que são as fases do parto, que ela simplesmente pariu. Eu falei, então, e o próximo? Ela falou, não. Eu falei, que é isso, gente? Ué? Sério? Não? Não, agora não, acho que não. Eu falei, tá bom, deixa eu te dar um tempo, tá muito recente. Depois a gente conversa de novo. É porque parir <risos> é fácil, né, Fê? <risos> difícil é pagar a escola <risos> é. ai meu Deus né tá fácil não é isso os meninos no inglês para acalmar eles faziam inglês numa escolinha menor de aí ver a pandemia a gente tirou porque era online não queria deixar online uhum. aí agora voltou presencial e a gente colocou na escola maior que eles já estão grandinhos Gente, a escola, que agora é uma escola séria, de inglês e tal, é o dobro da outra. A outra é uma escolinha, assim, mais de brincar, né? Quando eles eram menores. Eu falei, meu Deus do céu. Eu brinco com meus pacientes, assim, gente, pariu, os meninos, é fácil. Difícil depois de pagar as contas. <risos> né? Não é. É isso mesmo. Aí vem a escolinha. O meu, o meu pequeno vai pra escolinha agora também. É, Já gente. É haja, haja, haja chá pra acalmar. Haja chá de maracujá, Né? Para a gente ficar mais calmo. É isso. Vamos no de maracujá, que é, maracujá. é melhor. Ah, para garantir, né, que pode. Sempre na dúvida, a gente, chá de frutas. Isso. Na dúvida, vendo de fruta. Se tá com enjoo e náusea. Gengibre. Gengibre. Isso. É. E gripe, queimadinho. queimadinho. <risos> Vamos fazer um queimadinho é low carb? Tá Faz um queimadinho low carb pra gente testar depois. Vamos fazer um queimadinho com. Pode Mas ser? Você pode sabe. ser com rapadura. Rapadura é legal. Vamos fazer um então, queimadinho. Queimadinho só serve com rapadura. Queimadinho não serve com adoçante, não. Dá errado. Não, então, mas pode ser com rapadura. Eu tô falando, você falou açúcar cristal. Eu então, fazer um de rapadura. Ah. O chá que você falou tinha duas coisas: era mel e rapadura? Olha lá, aí, ó. Anne é baiana. Anne, queimadinha é com rapadura ou com açúcar? Só com açúcar, né? Não, é com açúcar. Eu tô Eu falando pra fazer um, porque rapadura tem mais é, é, minerais aí. Tem ferro. Tem Sério? outras coisas que. É, é verdade, é verdade. À medida que a gente vai refinando o açúcar, eu vou perdendo nutrientes nele. lógico que agora, quando mudamos, eu te. Mudamos pastinho, agora o tema da live. Mudamos. Né? Então agora é o é mudado, isso, agora tipo de açúcares. Mudamos o é, tema da live. Tipo ele está mais branquinho, ele vai perder minerais. Entende? Quanto mais, ele vai quanto perder, quanto mais escuro é o açúcar, mais melhor de bom ele é. Então. Exatamente, o melado, rapadura, é aí eu vou, né? Eu vou branqueando isso aí. Ele vai passando por processos químicos pra poder ficar mais clarinho, ele vai perder nutriente. Gente, tá então se você quiser com açúcar mascavo é melhor o meu queimadinho. É melhor. Então tá bom, queimadinho com açúcar mascavo, certo? Isso. Ovo caipira. Ovo caipira. Café Leite. moído na hora e coado no, no, no, no filtro de, de Leite pano. Leite da, da teta da vaca. Se você não tem intolerância à lactose. <risos> é isso, que hoje em dia todo mundo tem intolerância. Quer dizer, eu falo que todo mundo tem mais de 30 anos, tem algum grau de intolerância à lactose. Não, né? eu estava lá na Bom. fazenda, aí meu sogro falou assim, ô, é aquele boi ali, aquele touro ali, ele é homozigoto. Eu falei, homozigoto pra quê, seu Edson? para aquele boi ali, aquele touro ali, ele é um para pro gene da lactose. Eu falei, como assim? É, porque hoje já tem, né? Os, os, os touros O A2A2, A2, mas... é? É da caseína. Caseína! caseína. É, é, porque Sim. aí é outra... eu, essa live hoje tá, virou pupurrir. O negócio do leite, tem gente que é intolerante à lactose, mas tem gente que tem sensibilidade é. à caseína. Normalmente o leite de vaca tem uma quantidade muito grande de caseína. Então o A2, que é um tipo diferente, ele tem uma quantidade um pouco menor. Os filhos é assim, um desse leite mais boi. bem Se esse boi casa com a vaca também, o é um mozigoto, os filhos Isso. A, as vaquinhas que nascerem dele, todos vão sair com esse leite aí. Maravilhoso. Porque, tipo assim, ele sai nesse touro aqui, tipo assim, como se fosse chique. Esse boi aqui, ó, é o mozigoto tá do é assim, Sei lá o que, que é isso. Nossa, o que é isso? Eu falei, não, é não. Pronto, eu não por que, não. Pronto, agora tá explicado. Aí, Todo pessoa, mundo toda essa é caseína, eu tô assim, nossa, gente, tô tão por fora das coisas desse mundo. <risos> então é, é isso, isso assim. até as pessoas, né, que são finas e elegantes, não, não, não comem caseína. Eu sou uma pessoa pobre, né, fuleira, eu como caseína. Então, além é da lactose pessoas, que não ingiram caseína, né? Pessoas é. chiques não comem cafeína, caseína, lactose... Nem lactose. Glúten. glúten, então. Não, glúten eu sei que a senhora também andou lendo umas coisas aí sobre glúten. Não, glúten glúten é, não é de Deus. Glúten eu já sei. Não, Coisa eu não vou, vou falar. Não vou entrar ovo, nessa, não. Ovo, carne, na moda. Agora tá na moda comer ovo, carne. Low -carb. Glúten tá na moda. Lactose tá, café, não, não tá bom, café não tá E se você está grávida, gente Não tome chá Só de, de frutas Combinadas Olha, sua amiga de canar tá falando o seguinte faz a ah, gemada na Bahia também rola muita gemada. É gemada, é verdade É tiro não. e queda Tá vendo? Bom demais com leite <risos> quente, é tiro e queda mesmo Gente, a gente tem que acabar Senão o Instagram derruba a gente, né Fê? Hoje a live vai ficar salva Então vamos lá, então vamos encerrar Vai Ó, é. adorei. Beijo pra todos, até a próxima. Voltaremos, obrigada. É, é. Se vocês alguma ideia de tema, né, Fê, falem aqui embaixo. Manda pra e a gente. A gente fala pra vocês, tá bom? Combinado Tchau. Tchau, tchau.